Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês gostam de histórias em quadrinhos? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. Para começar, vamos ler um trecho de uma história em quadrinhos. nhac! <risos> – não sejam apressados, meninos. Não é assim que se brinca de casinha. Bem. – Vamos à luta, parceiro! – Guti, Guti, Guti, cadê a coisa mais linda do pai? – Você podia lavar as mãos antes de pegar na nossa filhinha. – Ah, sim, claro! – E aí, filhão, tudo na boa? – Vem cá, seu coelho deituço! – Como? – Ah, eu disse, vem cá, meu fofo! – Xuac! – Que meigo! O que vocês perceberam da história? No primeiro quadrinho, vemos que Cebolinha e Cascão acabaram de tentar pegar a comida que está sobre a mesa usada na brincadeira de casinha que Mônica está propondo, enquanto Magali ri. Nesse quadrinho, temos escrito em vermelho nhac que é uma onomatopeia uma palavra que representa um som nas histórias em quadrinhos. E aqui, o nhaque que o Cebolinha fez foi ao tentar morder a comida que passou por ele. No segundo quadrinho, Cebolinha e Cascão conversam à parte. O que vocês acham que Cascão quis dizer quando disse vamos à luta, parceiro? Sim, ele quis chamar Cebolinha para acharem um jeito, uma estratégia para conseguirem comer os alimentos que estão fazendo parte da brincadeira da Mônica. E qual estratégia, qual maneira vocês acham que Cebolinha e Cascão acharam? Muito bem. Eles decidiram entrar na brincadeira de casinha, sendo pais bonzinhos, que seriam carinhosos com a boneca de Magali, com o coelho Sansão, como se esses fossem os filhos na brincadeira. Mas, Cascão e Cebolinha realmente queriam brincar de casinha ou estavam fingindo? O que vocês acham? No quinto quadrinho desse trecho, Cebolinha deixa escapar a frase Vem cá, seu coelho dentuço! E Mônica chega a ouvir. No próximo quadrinho, para disfarçar, Cebolinha fala Vem cá, meu fofo! E dá um beijo em Sansão. Vocês notaram mais uma onomatopeia? Shack! A palavra que imita o som do beijo. E como essa história acaba? Como será? Diferente de uma tirinha que tem uma narrativa mais curta, na história, em quadrinhos, a narrativa, ou seja, a história, é mais longa e se estende por mais páginas. Aqui, nós lemos somente um trecho. Agora, vamos fazer uma experiência. Se alguém que não leu antes essa história visse somente os balãozinhos com o texto, sem os desenhos, somente os balãozinhos com o texto, vocês acham que essa pessoa conseguiria entender totalmente a história? E se, ao invés, escondêssemos os balões com o texto, e deixássemos somente os desenhos? Também não seria possível entender a história, não é verdade? Isso porque os dois elementos, texto e desenho, estão tão ligados, de forma que não são compreendidos separadamente. E vocês repararam nos balãozinhos às vezes desenhados com linha contínua, às vezes com a linha ondulada. As variações no desenho dos balãozinhos se remetem às variações no volume da voz ou no tom da nossa fala, se falamos mais baixo, sussurrando, ou se falamos gritando é uma característica das histórias em quadrinhos. Os balões detalham o modo de falar dos personagens, ou são uma maneira de transcrever os pensamentos dos personagens, ou mesmo uma maneira de escrever uma onomatopeia, um som do ambiente. Como vocês já perceberam, Outra característica das histórias em quadrinhos é a escrita das onomatopeias, que são notações dos sons das histórias, um trovão, uma explosão, um beijo, um objeto que cai no chão e se quebra, entre outros exemplos. Vamos agora Ler um trecho dessa história do Cascão, também da Turma da Mônica. Poá! De repente, eu me senti um cachorrão daquele bem lambão. Shlap, shlap, shlap, shlap. Ué, por que será que o mingau vive se lambendo? Schlep, schlep, schlep, Toim! Zup! slap slap slap slap slap slap eu, hein? Doido! Vocês perceberam como existem balãozinhos com diferentes formatos? Cada momento da história é separado em um quadrado diferente. No primeiro quadro, o balão simboliza uma fala cotidiana. A partir do segundo quadro, aparece um balão com linha ondulada, contendo uma onomatopeia, schlep, schlep, schlep, schlep, que se refere ao som da lambida do gato. E no último quadro, um tipo de balão cujo desenho serve de contorno para os pensamentos do gato. Eu, hein? Doido! As letras também mudam de tamanho. Quanto mais alto o som da fala ou do barulho assinalado pela onomatopeia, maior o tamanho da letra, aqui, como vemos neste exemplo. A turma da Mônica, de Maurício de Souza, e o Menino Maluquinho, e a turma do Pererê, de Ziraldo, são as mais conhecidas histórias em quadrinhos no Brasil, e existem muitas outras. Também existem as adaptações literárias, biografias e outras obras que foram adaptadas para a linguagem das histórias em quadrinhos, o que aumenta o alcance dessas obras, abrangendo, então, diferentes idades, desde crianças, adolescentes até adultos e idosos, e diferentes interesses. Também há espaço para releituras, como é a série Releituras da Turma da Mônica, em que podemos conhecer 50 leituras por 50 diferentes autores brasileiros, partindo da obra de Maurício de Souza. Há também novos quadrinistas, que são aqueles que escrevem histórias em quadrinhos, que enriquecem o acervo de histórias em quadrinhos nascidas no Brasil como o paulista Marcelo de Saletti, ou mesmo a mineira Ana Cardoso, entre muitos outros. Assim, vamos rever alguns aspectos que já comentamos hoje. Diferente das tirinhas, com a narrativa mais curta, a história em quadrinhos possui uma narrativa mais longa, podendo até mesmo se estender por mais de um exemplar, por mais de um volume impresso. Como características mais marcantes nas histórias em quadrinhos, temos a forte ligação entre texto e imagens, sendo esses elementos complementares, além da presença de balões contendo falas, pensamentos ou onomatopeias. Lembrando que os momentos de cada história em quadrinhos são delimitados em quadros, por isso, o nome. Qual sua história em quadrinhos preferida? Leia e troque revistas com seus amigos. Nos vemos no próximo encontro com novos temas. Até lá!